Ler consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo. Um diálogo que travamos com o passado enquanto experiência do outro. Experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada comunidade de leitores. Entendida dessa forma, a leitura é uma competência individual e social. Um processo de produção de sentidos que envolve quatro elementos. O leitor o autor, o texto e o contexto. Essa definição de leitura apresentada por Rio do Corson nesse livro Círculos de leitura e letramento literário foi bastante importante para que a gente pensasse o ler clube de leitura. Esse clube de leitura que iniciou suas atividades há um ano atrás. E como funciona o nosso clube? Ler em voz alta é afirmar a si mesmo o que se lê. Há pessoas que leem em voz alta e que parecem dar-se sua palavra de honra sobre o que estão lendo. Esse trecho é do romance Os Miseráveis, de Vitor Hugo, e fala um pouquinho sobre a forma de funcionamento do LER, clube de leitura. O LER é uma ação de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é coordenado pela professora Marília Forgiarini Nunes. O LER é uma ação de extensão aberta à comunidade da URGS e à comunidade em geral. Ele funciona com encontros quinzenais. Nesses encontros, num primeiro momento, fazemos a leitura em voz alta de trechos de livros ou contos pré-selecionados. Após esse momento de leitura em voz alta, realizamos discussões, conversas, debates sobre o que lemos. Eu sou a professora Renata e fui convidada pela professora Marília para compor a equipe do LER uma alegria muito grande poder dispor desse momento para sentar, ler literatura e conversar sobre o que foi lido. Mas o que será que a gente lê nesses encontros? Iniciamos o ler lendo um conto por encontro, de escritores brasileiros e estrangeiros. Alguns contos conhecidos por todos e outros bem desconhecidos nossos leitores. Fomos de Machado de Assis com sua cartomante até mesmo a um bosque com a primeira versão da Chapeuzinho Vermelho. Lemos Ligia Fagundes Telles, Cortázar, Poi, Calvino. Em alguns encontros, até lemos mais de um conto de tão envolvidos que ficamos com o autor. E sempre com aquele cheirinho de café recém-passado invadindo a sala. Já no segundo semestre, optamos por lermos os livros inteiros. E começamos com a. Virginia Woolf e a marca na parede mas resolvemos trocar de livro porque esse é um, um dos direitos que nós leitores temos e a crônica de uma morte anunciada de Gabriel Garcia Marques deu o que falar foram vários encontros com aquela aflição sobre aquela morte que já estava anunciada no título do livro o último encontro do semestre foi, foi com o um conto no seu pescoço de Chimamada Ningozi não dava tempo para ler mais nada e agora, a gente está lendo As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E é claro, porque a gente não pode ficar longe nem das leituras, nem das discussões e conversas sobre os livros. Desde o início do LER, nós comprometemos a utilizar as redes sociais para divulgar as nossas futuras leituras e o nosso trabalho. E isso desde o início foi muito legal. Mas agora se tornou muito importante ter essas plataformas, porque nós conseguimos manter um contato com as nossas leitoras e leitores e organizar eventos online. Já aconteceram três através da plataforma Zoom e nós esperamos ainda ter vários e continuar levando a literatura para a casa de cada um. Vem participar do ler, vem conversar, vem ler, vem conhecer outras pessoas, vem dar um tempo para ti.